Ora, bem-vindos a mais um vídeo e hoje o caso é sério, hoje vou-vos falar de uma burla de euros que foi feita através do MBWay. Ora então, bem-vindos a mais um vídeo, uh, neste caso é um vídeo que é assim um bocado triste e, uh, e, que, é, e que serve para alertar as pessoas que Às vezes nem tudo o que parece é e que devemos desconfiar tudo, tudo e de todos, ok? Bem, então o que é que se passa? O, o MBWay, e como vocês sabem, eu sou, sou um, um geek e gosto destas coisas todas da evolução da tecnologia e sou um defensor acérrimo do MBWay. Acho que o MBWay é uma aplicação espetacular e continuo hoje a usar, não é? Perfeitamente, e uma pessoa tem que tomar as nossas cautelas. Neste caso em apreço, Existe aí muita burla efetuada aí na, na internet, se vocês fizerem uma pesquisa, vocês veem que existem bastantes queixas aí no, no portal da queixa, nessas né? coisas todas, não é? muitas queixas na PJ, deixo-vos por exemplo um, um link aí assim que é, que é do Jornal Económico, e então há muita gente que se aproveita destas novas tecnologias para tentar burlar pessoal mais incauto. Neste caso, houve uma pessoa, minha amiga, que teve a infelicidade de estar a vender coisas numa, numa casa, por exemplo no, no OLX ou, ou num sítio qualquer, estava a vender coisas, então foi contactada por um indivíduo, por um burlão, que a fez levar a, ao multibanco e usar o, o MBWay para lhe roubar os dados de acesso a ela. E eu até hoje ainda não consegui entender como é que ele explorou esta falha, porque eu Tentei também fazer igual, mas não consegui. Eu não sei como é que ele conseguiu aquilo, por isso é que este vídeo está a surgir. E já foi há algum tempo, eu deixei isto acalmar um bocadinho para ver como é que isto se procedia. Se a MBWay, neste caso a Cibes, se iria chegar à frente e devolver os 8 mil euros à minha colega, não é? Mas pelos vistos isso ainda não aconteceu. Está para aí um 31 jeitoso, não sei se isto ainda vai para o tribunal. Uh, mas oito mil euros são oito mil euros, e nem que fosse 100 euros. Da, da experiência que eu tenho, eu tenho a ideia que a CIBS terá que pagar isto, terá que devolver isto, porque, no meu entender, isto é clarinho como a água, eu tenho a ideia que isto, se for a tribunal, o tribunal vai condenar logo a CIBS, porque a CIBS não a cautelou, não, não viu todos os casos, e isto é um caso que, para além das pessoas terem que se precaver, não é? não está implicitamente, não, não está tacitamente perceptível que a pessoa vai ser burlada. Logo, isto pode acontecer com qualquer pessoa, não é? Acontece com qualquer pessoa e, sendo assim, a CIBS, entretanto, penso que já tomou cautela porque nunca mais ouvi falar nada disto, não é? Ou seja, e se tomou cautela é porque alguma coisa estava errada? Se alguma coisa estava errada, os clientes estavam a ser prejudicados e podia haver aso a estas burlas. Foi pedido um esclarecimento à CIBS, e gostava que a CIBS se pronunciasse, se alguém da CIBS ou conhecido visse este vídeo, que dissesse como é que isto foi possível ok? e qual foi o falhanço da pessoa e se eles poderiam ter feito alguma coisa para evitar que esta situação acontecesse Deito culpas à CIBS, deito culpas também ao banco em questão que após ser burlada, eles sentiram que houve ali alguns movimentos bancários esquisitos, e então logo de manhã telefonaram a dizer que tinham bloqueado a conta. Ok, quando isto acontece, é sinal que eles têm mecanismos de, de prevenção não é? e de detecção, por isso deveriam agir antes, e já que isso aconteceu, deveria, a primeira coisa a fazer, deveria ser devolver o dinheiro às pessoas. Posto isto, o que aconteceu foi então que, que a minha colega foi levada a, a uma caixa do multibanco para simular que estava a receber dinheiro porque o senhor do outro lado queria-lhe pagar dinheiro, queria-lhe pagar uma, uma coisa que ela tinha de casa à venda e então contou-lhe uma lenga-lenga e ela caiu na esparrela, não é? Caiu na esparrela, meteu o cartão dela no multibanco, depois meteu lá o código que o burlão lhe disse que devia ser o número de telemóvel, que ainda não percebi até agora como é que ele conseguiu. O que é certo é que ele ficou com os dados dela, com, com o número de telemóvel dele, não é? que provavelmente seria fictício, um telemóvel temporário, e ficou com esse telemóvel, com os dados dela do MBWay, com o cartão bancário, não é? com, a, com a conta bancária, para poder fazer compras à vontade. Assim do que me recordo, eu também vos posso mostrar aí o que é que foi comprado, mas como veem foram feitos vários pagamentos online, na FNAC e na Maurizaria. E numa isto deu este lindo valor que vocês estão a ver aqui assim, e só não deu mais, porque alguém detectou que havia aqui movimentos errados, não é? movimentos suspeitos, e bloquearam a conta. Isto foi feito em pouco tempo, em X minutos, como vocês veem aqui, eu vou, vou já pôr, e a minha colega ficou sem 8 mil euros, e até hoje ninguém se dignou a, a devolver e a dizer como é que as coisas aconteceram, e está mal, não é? Daí que eu sou a favor do MBWay, sempre fui, sempre serei, destas novas tecnologias, mas quando isto acontece, as pessoas têm que ser chamadas à razão. É assim, eu vivenciei esta situação de perto e é por isso que eu também estou aqui a alertar para isto se resolver. Pois que tipo de soluções é que a CIBS poderia fazer, não é? Que tipo de soluções e, e precauções é que eles poderiam implementar? muito básico é que o telemóvel só poderia ser adicionado à conta da MBWay se esse telemóvel estivesse associado à conta da pessoa no, no banco. Ou seja, a partir do momento que ela colocou lá um número que não era dela, na, na caixa multibanco, devia logo dizer Atenção que este número de telemóvel não é seu ou este número de telemóvel não sendo seu poderá efetuar levantamentos Tenha certeza que quer adicionar este número, tal, tal, tal, ok? Simplesmente basta, bastaria um alerta, bastaria um alerta. Depois poderiam também forçar a adesão uh, presencial no banco, não é? Ou seja, as pessoas se quisessem aderir, se, se estão desconfiadas iam ao banco e diziam assim, bem, eu quero aderir aqui ao, ao, ao MBWay, já, já não tinham problemas, poderiam logo definir um PIN também para tudo, e poderiam cancelar a sua conta, logo sem ajuda, Opa, hoje em dia a tecnologia já é tanta, que uma pessoa consegue abrir contas e, e fechar na, na internet, e a nossa conta do banco, nós poderíamos perfeitamente, numa situação de emergência, não estar dependentes de telefonar, porque a minha colega, ela chegou aqui à minha casa, e disse assim: Oh linhos, aconteceu-me isto assim, assim, ah, aqui qualquer coisa é estranha. E eu disse logo, vê lá a tua conta bancária como é que está. E já tinha saído o dinheiro, pessoal. Já tinha saído o dinheiro. Eu disse logo para ela ligar para o banco e tudo, tudo. Ela ligou. Ela tem provas que ligou. Do banco não atenderam. Estão a ver o problema que isto é, não é? Ela, eu agora há um bocado disse que não sabia se o banco lhe tinha bloqueado a conta porque detectou os movimentos que eram suspeitos. Mas, agora que eu me estou a recordar melhor, o que, o que aconteceu foi que ela tinha um plafond Tinha um plafond e ele conseguiu gastar até o plafond A partir daí já não conseguiu uh, gastar mais... Porque se ela tivesse um plafond ainda maior, ele teria continuado a fazer mais compras... Basicamente é isto... É uma grande falha, ali se calhar inicial, porque conseguiu-se conseguiu ativar um número de telemóvel... Numa conta bancária, que não, era daquele, que não tinha aquele telemóvel... E, e então, o que é que eu espero com isto? Espero que, que, que, que os bancos, ou o MBWay ou a Cibs, que assumam, não é? As entidades competentes, neste caso a PJ, e, e o Banco de Portugal que atua, e que os burglões que sejam apanhados, não é? E que sejam castigados severamente, porque 8 mil euros são 8 mil euros. Antes de finalizar este vídeo, quero chamar a atenção para um grande por maior que existe aqui. É que a Cibs, a única hipótese que terá de fugir disto, é o facto de a pessoa ter dado os seus dados e ficar vulnerável. Ora bem, isto não pode ser visto assim, porque a pessoa não está, a pessoa não sabe que o facto de dar um número de telemóvel, que do outro lado vai estar alguém que vai poder levantar o dinheiro da sua conta através da aplicação MBWay. Uma coisa é nós sermos responsáveis pelos nossos dados, pelo nosso cartão de crédito, nós sabemos perfeitamente, toda a gente sabe, que se deixarmos o nosso cartão de crédito ou o número do nosso cartão de crédito que a responsabilidade será nossa porque nós temos a obrigação de guardar os números porque senão qualquer pessoa pega naqueles números e consegue comprar no Ebay, onde quer que seja através daqueles números do cartão de crédito Ora bem, este não é o caso porque isto por trás existe tudo que uma pessoa não é obrigada a saber ela não sabe que está a ser burlada ao dar o número de telemóvel implicitamente não se pode dizer às pessoas, atenção, você não pode dar o seu telemóvel a ninguém, porque vai ser burlada e vai ser levantado dinheiro da sua conta. É aqui a grande falha da CIBS. A CIBS sabe que isto aqui está errado, sabe que houve muita gente que burlou outras pessoas através destes métodos e por isso é que já corrigiu a situação. Ora, se corrigiu a situação é porque ela anteriormente estava mal feita e não estava assegurada toda a segurança dos, dos, dos clientes. Logo, a CIBS tem de ser chamada à razão, e tem que, tem que arcar com as consequências, e devolver dinheiro a quem foi burlado. Este é o meu entendimento, e para mim isto é clarinho como água. Bem, isto em termos de conclusão, é só um alerta, porque o MBWay neste momento já está muito mais seguro, não é? E isto que sirva de, de alerta para as pessoas porem-se sempre com o olho fino, e desconfiarem de tudo. tudo. Bem, Sigam todos os vídeos que tenho aí na, na playlist do MBWay. O MBWay dá para fazer muitas coisas. Eu uso todos os dias o MBWay. Não ando com, com cartões. E efeto compras na, online com maior das seguranças. Com maior das rapidezes. Sem dar sequer o meu número de cartão de crédito original. Vá, Altinha, se esqueçam de ver aí o, os vídeos. E de dar like. Se for caso de, de, de não serem subscritores. Subscrevam e vejam todos os outros vídeos. Está bem? Não tenho mais. Peace and love.